Deusa Mãe e Deus Pai, isso realmente existe ou é uma coisa de jovem místico? Como a gente pode descobrir a nossa Deusa Mãe ou o nosso Deus Pai se não existe um teste de DNA mágico? a mãe e Deus Pai são realmente importantes de verdade nas práticas de bruxaria você provavelmente já se deparou com esse assunto dentro do paganismo no Brasil isso é bastante falado mas será que realmente é algo importante para você entender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 e ganhou ainda mais corpo com o TikTok e com o pessoal mais jovem a coisa ela vai tão fundo para vocês entenderem que as pessoas elas brigam elas discutem entre si a respeito de um ser filho de não sei quem o outro ser filho de não sei quem mas eu sou filho e o Deus não faz isso mas eu sou filha e meu Deus não age desse jeito Ah então você não é ai mas você que não é e fica uma discussão maluca e sem igual Chega a isso, tá, gente? E será mesmo que essa ideia de Deus, a mãe e Deus pai, faz parte de uma prática universal de bruxaria ou do paganismo? Ou será que é uma prática que foi criada aqui pelos brasileiros e acabou né, se popularizando porque as pessoas não estão muito preocupadas em encontrar um fundamento nas coisas. O fato é que se tornou muito popular e tem muita gente iniciante que corre atrás dessa questão, procura ritual na internet, se sente frustrado por não conseguir nenhuma conexão e entre muitas outras coisas que acontecem no meio desse caminho, que podem ser problemáticas, perigosas e dificultar, de verdade de suas práticas. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou falar sobre Deus a Mãe e Deus Pai, e eu vou trazer para vocês diferentes visões a respeito disso, discutindo é, esse assunto de uma forma que seja interessante e compreensiva para você. Então, será que é algo plural que acontece no mundo todo, em todas as vertentes de bruxaria, ou é realmente algo tipo, muito acentuado aqui no Brasil? Então, para você aí do outro lado entender tudo o que precisa a respeito desse assunto, assiste esse vídeo até o final porque bruxo de verdade, bruxo foda, é aquele bruxo que entende das coisas. Então, para você não perder nada do que eu trago por aqui, se inscreve no canal e deixa seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia. Existe um movimento muito forte na bruxaria aqui no Brasil que leva as pessoas em direção a uma ideia de Deus a mãe e Deus pai. Uma ideia mágica, politeísta e que não limita e nem exclui nenhuma divindade desse cargo de pai ou mãe. E dentro né, desse processo, é, desde que a divindade né, se enquadre nessa, nessa questão politeísta, é possível que nesse prisma gigantesco de deuses que a gente tem no mundo inteiro, em culturas diversas, você possa encontrar uma divindade que seja seu pai ou sua mãe que te fez, que te criou de alguma maneira. Dentro dos meios mais ecléticos, principalmente, essa visão de Deusa mãe e Deus pai, ela vai se dar numa tentativa né, de explicar traços de personalidade, conduta, é, dores, traumas, medos pessoais, quase que literalmente uma justificativa da sua criação do porquê você existe, né? E também como um ponto de conexão com essa face divina específica. Observar é, a intenção e usabilidade dessa ideia de Deus a mãe Deus pai é até bonito, né? Porque ela vai falar né, de um culto pessoal, devocional... E até mesmo de uma aproximação da ideia né, de humanização, de humanizar esse sagrado. Onde fica mais fácil né, a gente conversar com essa figura divina, pedir conselhos e até mesmo se irritar com elas pelas coisas que não dá certo. Né? A gente acaba criando aquela discussão mental com a divindade porque ela não ajudou a gente no processo. Existem muitas pessoas na internet, gente ensinando métodos diversos de se conectar com seu Deus mãe, com seu Deus Pai. Da mesma forma que existem pessoas que brigam entre si é, por conta dessa ideia de validação, desvalidação de quem é Deus a mãe ou Deus pai de quem. E até mesmo... Criando essas comparações desnecessárias sobre o que faz uma divindade na vida delas e acontece, na outra isso não acontece, não faz e acontece. Fica essa briga de que divindade, de que pessoa, de que filho é melhor, de que, que divindade acaba sendo o melhor pai ou mãe dentro da vida daquele fulano, certo? E isso não é nada construtivo dentro da bruxaria. Fato é que nessa história não existe, na verdade, é, um programa do ratinho que vai fazer um teste de DNA divino que vai determinar quem realmente são seus pais divinos ou pais divinos de alguém. Fora que não são todos os grupos né, que compreendem essa ideia de divindade mãe e pai como sendo uma forma prática daquele grupo em especial. Né? Sendo uma visão até que muito brasileira de pensar em deuses como pais e mães. E se a gente for analisar ainda mais fundo né, o psicológico das pessoas que tendem a trabalhar com essas técnicas, a gente até pode encontrar uma relação muito próxima das pessoas e das dores com os deuses e deusas que se conectam com elas. É, falando muito mais da pessoa em si do que da própria divindade. Onde mais a gente pode encontrar a ideia de conexão com pai e mãe divino? Será mesmo que ela é essencialmente da bruxaria ou foi mais uma mistura louca que a gente fez por aqui no Brasil? Sendo que na bruxaria tradicional, né, esse tipo de visão de pai e mãe divino não se enquadra necessariamente. E se essa visão realmente for uma visão verídica, funcional, né, como encontrar de verdade a sua mãe, o seu pai divino e se conectar profundamente com eles. E como eu sempre digo para vocês, né, para a gente poder falar de magia, falar de religiosidade, espiritualidade, a gente precisa olhar para nós, né, para os seres humanos, e entender que os nossos processos espirituais e religiosos são sim uma derivação das nossas vivências pessoais e do nosso cotidiano. É impossível pensar em vida sem dualidade, né? E os aspectos heteronormativos e de construção social são muito fortes. Basta a gente observar a história e fazer uma análise social e cultural. Os conceitos de pai e mãe são permeados, né? É, por requisitos prévios, responsabilidades, características né, que vão provocar até mesmo né, generalizações de como esse papel deve ser desempenhado por alguém. Por muito tempo, a gente teve a ideia fixa de um modelo de família, onde a mãe ela vai ser vista né, com maior responsabilidade na criação dos filhos, pela união e por assegurar as rédeas e suprir né, uma lacuna emocional na família tida como uma guerreira, que batalha, né, que cuida da casa antes de qualquer questão, se deixando muitas vezes em segundo plano. É, e, ao mesmo tempo, sendo frágil, dependente vivendo sobre a sombra do pai ou do marido. O pai, ele vai ser o provedor do lar, o que traz o sustento, a sustentabilidade, ele não vai deixar que falte nada e sempre vai ter tudo organizado para sua família ele vai ser visto como um herói né que jamais se abala não se importa né com nenhuma situação e que nunca vai deixar as coisas faltarem naquele espaço essa ideia de pai e mãe assim como as suas funções ela não tá nem um pouco distante dos diversos mitos de deuses e deusas em panteões distintos ao longo da história e obviamente Toda essa visão e construção divina também é um reflexo da própria organização do homem, né? Que, né, já diziam os filósofos, né, como dizia Xenófones, os, uh, os etíopes, eles acreditavam que os seus deuses possuíam narizes achatados, né? É, porque eles são negros. Os trácios que os deuses possuem olhos azuis e cabelos vermelhos, assim como eles, né? E se os bois e os cavalos e os leões tivessem mãos e soubessem desenhar, eles desenhariam os deuses como cavalos, bois e leões, semelhantes a eles mesmos. Nas várias áreas do desenvolvimento humano, a gente vai ver essas representações de pai e mãe se tornarem realidade. Então, para os antigos egípcios, a gente vai ter... Isis e Osíris. Para os hindus a gente vai ter Shiva e Parvati. Para os cristãos, Jesus, Maria. Aqui a gente vai explorar essa essa premissa do antropomorfismo. E as divindades elas vão ter essa relação, nessa né? correspondência com características aos seus devotos e a determinadas épocas e um andar, né, o desenvolver da humanidade. O antropomorfismo é a forma do pensamento comum é, as diversas crianças religiosas que vão atribuir aos deuses, né, a deusa, a deusa, pai e mãe, forças sobrenaturais, comportamentos, formas e questões que são humanas, ou seja, vai ser a humanização de uma força, de uma coisa que não é humana. Então, a gente vai trazer algo que não é humano e vai tornar humano de alguma maneira. Então, o conceito de pai e mãe, assim como a sua atuação, função, etc., vai estar dentro dessa ideia antropomórfica que a gente coloca sobre a divindade, né? Para traduzir aí é, como esses deuses, essas forças se comportam e ensinar para os para a cultura, para os filhos, para as pessoas daqueles povos, né? Em geral, a função dos pais é proteger, suprir, amparar, orientar, educar, cuidar e todas essas coisas mais. E as divindades que se enquadram dentro desse processo acabam fazendo exatamente essas funções. Então, esses requisitos são vistos como obrigatórios por uma sociedade e, consecutivamente, vão estar abraçados pelas divindades que têm essas características, ou seja, antropomorfismo. Eu sei que o conteúdo é tá uma delícia e é por isso que eu quero te convidar para me seguir lá no Instagram, arroba no Insta, eu posto conteúdos diferentes, comparados ao que vocês estão vendo aqui no canal, mas que complementam ainda mais as suas práticas e seu aprendizado. Sendo assim, me segue lá no Instagram, arroba e me manda uma mensagem no direct pra gente conversar. O que eu quero levantar aqui nesse vídeo é uma análise sobre a intenção real de ter mesmo uma definição de pai ou de mães divinos, Dentro da bruxaria, se é ou não um processo importante, né, que faz diferença no caminho mágico, definir esse pai ou essa mãe divino. E esse tipo, né, e se esse tipo de movimento existe é, em outras religiões e culturas mágicas, certo? E não é difícil da gente perceber que muito do que se fala né, sobre bruxaria e paganismo no Brasil é um telefone sem fio gigantesco. E a maior parte das pessoas que está preocupada né, em encontrar as raízes das práticas ou fundamentações mágicas é, que elas mesmas praticam é, não são todas as pessoas. O que se vê fora do Brasil, nas práticas de bruxaria, e se compreende né, como Deus-mãe, é, Deusa Deus-a-mãe, Deus-pais, são literalmente figuras folclóricas divinas que são é, geradoras, né? Então, dentro da sua mitologia específica, são pais ou são mães, como, por exemplo, a Deusa Gaia, que é considerada mãe, né? E, de alguma maneira, é, com, tem uma relação com a fertilidade ou com a fertilidade da terra, né? Diferente do que a gente pode ver, é, como a prática da bruxaria aqui no Brasil, dessa visão de Deusa Mãe ou Deus Pai em particular. Né? Porque quando a gente está falando de Deusa Mãe e Deus Pai aqui no Brasil, a gente está falando de qualquer divindade é, dentro de um panteão que tenha relação ou que possa se identificar como pagão, é, que a pessoa se sinta confortável para chamar de Deus Mãe ou Deus Pai. Então a gente vai ver, por exemplo, uma figura que não tem uma ligação paterna, como por exemplo o Deus Hades, e algumas pessoas dizendo que são filhas é, e filhos desse Hades, né? Então, é, fora, né, dentro de, de, das práticas de bruxaria de fora, a gente vai encontrar, sim, uma ideia de Deusa Mãe e Deus Pai, é, mas quando essas divindades, elas realmente têm uma relação folclórica com essa função. E aqui no Brasil, a gente vai ter essa ideia de Deusa Mãe e Deus Pai, como encontrar uma Deusa Mãe e Deus Pai, é, dentro de uma especificação, de uma categoria que não necessariamente tem relação com uma divindade naquele panteão específico, ou dentro, enfim, de, de como ele é naquela cultura sendo uma deusa mãe ou um deus pai como função, certo? É mais como uma visão própria daquele praticante, aonde ele se conecta com a divindade, como se ela fosse realmente mãe ou pai dele, certo? E eu especulo que isso seja completamente brasileiro, né, devido à nossa colonização e essa disseminação da ideia cristã, onde Deus é visto como pai. Em toda a Bíblia, Deus sempre foi descrito como pai, criador de todas as coisas. Jesus também se refere a Deus é, o tempo todo como pai, ou melhor ainda, como Abba, que significa pai ou paizinho, como vocês podem procurar em Galatas 4.6. Ele também ensinou a orar a Deus como pai nosso, e por isso a igreja, por tradição, sempre vai utilizar isso de forma apelativa, pai. A Bíblia também ela vai usar a imagem da mãe, mas somente para realçar aí é, uma, uma questão muito específica de amor incondicional tá indo um pouco desse viés cristão colonizador e heteronormativo, normativo mas mantendo essa análise ainda de Deus a mãe e Deus pai eu vou entrar em uma outra vertente religiosa eu vou trazer para vocês agora meu amigo Roberto ele é sacerdote da Umbanda ele vai falar um pouco né sobre a visão de santo de cabeça o orixá de frente que se assemelha demais a essa ideia de pai e mãe divino que é utilizada aqui no Brasil pelos meios da bruxaria eclética. Olá, tudo bem? Meu nome é Roberto Mundistén, eu sou dirigente do Grupo de Assistência Espiritual Umbanda Universal e host do canal Umbanda Profissão Transformação. A pergunta é, o que é orixá de cabeça ou santo de cabeça? E indo direto ao ponto, orixá de cabeça, santo de cabeça, faz parte da cultura afrodiaspórica brasileira. Quem pensa que na África, você também vai fazer uma leitura para chegar lá e falar Ah, você é filho de algum? você é filho de Xangô, você é filho de Oxó? Não tem. O entendimento deles é muito diferente do nosso, muito diferente no que diz respeito a ser filho de. Aqui no Brasil criou-se a cultura de que nós temos uma ligação com os orixás XYZ. Aqui no Brasil, inclusive, se, é, muitos falam que é pai, mãe e juntó. O orixá de frente, orixá de lado, orixá. De... nossa, tem denominações mil aqui. Tudo para apontar para gente uma paternidade, uma maternidade, um apadrinhamento espiritual, que não existe na África. Tá? Na África você é feito por orixá que você quer ou que você precise ter na sua vida para melhorar em algum aspecto. Então vamos tentar definir o que é o tal do orixá de frente ou orixá de cabeça. É aquele orixá para o qual a sua vibração original se aproxima mais em termos de características pessoais, características psicológicas, características é, é, físicas. Então orixá de cabeça, isso foi uma coisa criada aqui no Brasil para nos aproximar dessas vibrações de orixás foi criado aqui. Então, quando uma mãe de santo, um pai de santo de candomblé faz o meridilogum, que é o jogo de búzio, joga o búzio, o que ele vê ali no búzio? Ele vê um caminho, ele vê um odu. Esse odu comporta em si, esse odu que é um caminho, esse odu comporta em si quatro a seis orixás, mais ou menos, cada odu. Então, num Odu, você pode ter Xangô, Ogum, Oxóssi ou Baluaê. No outro Odu, você vai ter Oxalá, Oxalufão, chega, Oxagin... entendeu? Então, cada Odu comporta um certo número de orixás. Aí, faz-se uma outra jogada, que é um jogo de confirmação para saber qual daqueles orixás, já que o seu caminho é Idionile, que é o nome de um Odu. Nesse Odu, fala Xangô, fala Oxóssi, fala é, manjar então tá. Então, dentro desse caminho, qual é o orixá que fala mais com você? Ah, é Xangô. E aí determina-se que você é filho de Xangô. Aí você vai precisar fazer uma iniciação para Xangô. Essa iniciação, dependendo se você está dentro da Umbanda ou dentro do Candomblé, nos candomblés você raspa a cabeça e você vai fazer uma pequeníssima incisão bem no alto da sua cabeça, Aí você tem ervas e outros materiais ritualísticos para que você entre em conexão com aquela energia orixá dentro dos candomblés. Aí tem aquelas pinturas que você vê na internet saindo cheio de pintinha branca, pintinha azul, vermelha. Aquilo ali são pós que faz uma pastinha e pinta as pessoas. e Não é aleatório, tá? tem o jeito certo de fazer. Né? E faz parte... Da, do caminho de iniciação para que você se conecte de vez com aquele orixá que lhe foi atribuído. Logo, na maioria das Umbandas, você não tem o culto dado aos orixás como no Candomblé ou no homolocô. Não tem. Portanto, você não é filho de orixá. Você é um cultuador de orixá, você é um devocionador, você é um devoto de orixá. Você traz a, a, a sua devoção para aquele orixá X ou Y, mas você não tem aquele orixá introduzido no seu ori, introduzido na sua cabeça. No final das contas, o que é o orixá de frente? É aquele orixá para o qual você foi atribuído, ou o orixá que foi atribuído a você através do jogo de Búzio, através do oráculo. O oráculo diz que você precisa se aproximar da energia de Ogum, então você é filho de algum, tem que se iniciar para Ogum. No final das contas, é isso. Orixá de cabeça, santo de cabeça, é aquele que foi atribuído a você. E você só o tem se você fizer a sua iniciação naquele orixá. Do contrário, ainda que pese uh, opiniões diversas, do contrário, você não é filho do orixá. Você é, no máximo, um devoto dele. Ok? Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham entendido, um abraço, até a próxima. Eu vou te fazer um convite, agora você pode se tornar membro aqui do canal e ganhar vários benefícios incríveis e imperdíveis, como por exemplo, o selo de verificação de membro, que vai te dar aí destaque nas lives, principalmente nas lives de tarô, onde a sua pergunta ela vai aparecer para mim em negrito, e eu vou poder passar você e a sua pergunta na frente de todas as pessoas que estiverem no chat, te respondendo muito mais rápido. Você também pode fazer parte do grupo secreto Revoada Rouxinol lá a gente fala sobre magia e realiza rituais juntos todo mês. Ou então você pode fazer parte do Círculo Rouxinol um espaço de desenvolvimento mágico, aonde os vídeos aqui do canal serão usados como guia, totalmente guiados por mim, certo? E você vai receber material exclusivo de estudo também. É muito fácil se tornar membro, é só você clicar no botão seja membro aqui embaixo do lado do botão inscreva-se aqui no canal ou então clicar no link que também tá aqui embaixo no vídeo na descrição. Escolhe a categoria que for melhor para você e pronto, vem fazer parte então da nossa revoada. É muito interessante pensar... Em Deus, a mãe e Deus, pai, a partir da visualização e comparação com os movimentos de colonização e até mesmo, né, de uh, gerar uma, uma equiparação com as raízes de culto é, afrodispóricas aqui no Brasil também. Não é uma loucura falar que a bruxaria entrou no Brasil de forma muito misturada e através né, desse movimento Nova Era, que não teve aí uma preocupação em organizar as informações e práticas acerca da bruxaria, deixando aí muitas lacunas que foram preenchidas pelos buscadores ao bel prazer deles ao longo de todo esse tempo. E só muito mais tarde, iniciados de linhagens tradicionais de bruxaria foram chegando aqui no Brasil e reorganizando algumas das ideias que se tinham aqui ao longo do tempo, mas aí já era tarde demais para a gente poder perceber como as coisas deveriam ser de verdade e o paganismo no Brasil já tinha sua própria cara, já tinha um movimento muito próprio é, e ganhado novas cores, formas, práticas e dentro desse movimento a gente vai conhecer é, diversas é, vertentes mágicas ecléticas que surgiram a partir daí. Aqui no Brasil, a maior parte das pessoas ela vai começar a caminhar na bruxaria de forma espiritual, é, buscando por seus pais e mães divinos, porque se tornou muito popular, né? E às vezes até mesmo buscando por outros nomes, né, como guias, guardiões, padrinhos, né? Isso também está muito enraizado dentro de alguns vieses do espiritismo e outras coisas correlatas. E a gente vai pedir sinal, fazer ritual, fazer essas tentativas né, de contato com essas for forças X ou Y né que nos observam, nos espreitam e cuidam da gente durante todo esse nosso movimento de transformação. Essa prática né, ela é totalmente natural, ela é normal, principalmente quando a gente está falando é, de pessoas que não têm uma tradição, não têm uma linhagem e são buscadores solitários, porque se alguém do nosso lado, principalmente do meio espiritual, nos observando e cuidando da gente, vai trazer muito mais força, coragem para que a gente possa fazer alguns movimentos e a gente não se sinta sozinho, é, nem durante as vitórias e nem durante os momentos em que a gente realmente não sabe o que fazer. Então é muito, muito comum que a gente sinta a falta de um pai de uma mãe, né, e a gente vai buscar isso, né, e essas características que a gente precisa nos seres e nas forças superiores, né, como forma de proteção e acolhimento. Então, uma mulher, né, durante o parto pode se sentir mais confortável, por exemplo, em observar uma deusa é, da gravidez como sendo sua mãe, e a partir desse momento a acolha dentro dela, né, uma mulher na meia-idade, talvez uma deusa anciã, vista como sua mãe, sem contar que eu acredito fortemente que esse processo de busca por uma divindade que esteja do nosso lado também é muito comum desses momentos em que a gente está mais fragilizado ou não sabe para onde ir. Em todo caso, a gente nunca vai ter uma resposta 100% sobre ser certo ou ser errado. O que eu posso dizer é que esse viés de Deus a mãe Deus pai é muito nosso, muito brasileiro, pelo menos nesse, nesse modo de prática, e ele ajuda muitas pessoas a se conectar e a se encontrar. Desde que não existam brigas desnecessárias ou essa tentativa de provar que um é mais ou menos filho de algum, todo o resto ele é válido desde que cause conforto aí no seu coração e não não gere nenhuma problematização a mais nesse sentido. Afinal de contas, quando a gente está falando de conexão com a divindade, com forças divinas, esses momentos são muito particulares e individuais e a gente não consegue transferir para o outro o que a gente sente no nosso coração. Por isso, é, eu posso encerrar esse vídeo dizendo que dentro das práticas mais europeias, a gente não tem essa ideia de trabalho de pai e mãe divino, como a gente tem aqui no Brasil, observando todas as vertentes, todos os deuses, podendo encaixá-los dentro dessa função. Tampouco então, a gente vai ter, dentro das tradições de bruxaria mais tradicionais, essa ideia, esse viés. A gente pode especular que isso tenha sim... É uma relação muito próxima com o que aconteceu nesse movimento de colonização que a gente teve aqui no Brasil e às vezes até com essa sensação de falta de ter um mestre, de ter um líder é, principalmente quando a bruxaria se infiltrou aqui no Brasil de forma ainda muito é, desorganizada em todo modo, se você gosta, acredita ou busca por um pai ou uma mãe divina espero que você se encontre e que essa relação, né, essa relação que você tem com os deuses seja uma relação verdadeira e transformadora afinal de contas se não for para ter transformação vindo dos deuses e da bruxaria, tem alguma coisa errada, certo? Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Se ficou alguma dúvida, deixa seu comentário aqui embaixo que eu vou te responder com todo carinho. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado mesmo pelo carinho, um beijo e é que o sol possa iluminar o seu caminho. Tchau.